De manhã, o despertador toca e você fica enrolando na cama, aperta o botão soneca, ou até mesmo pega o celular e fica vendo as redes sociais? Nesse vídeo, eu vou te contar porque eu acordo às cinco, antes das 5 da manhã e já começo a trabalhar, e o porquê isso é importante para o seu projeto de vida. Olá, eu me chamo Ítalo, e estou aqui para te apresentar ideias para que você possa conseguir alcançar o seu sonho de realização e sucesso para a sua vida e seus, e, seus, e seus projetos. Todo mundo tem 24 horas do dia. E nesse período, você tem duas opções. Fazer ou não fazer algo que realmente importa para a sua vida. Por que estou te falando isso? Existem pessoas reclamando, que vivem reclamando que o dia é curto, que o tempo não dá para fazer nada, e quando chega a noite estão tão cansadas que só querem assistir a novela ou ver aquela série de filmes e depois jogar na cama. Sem falar naqueles que trabalham à noite, como os professores, garçons, garis, donos de estabelecimentos alimentícios e por aí vai. Então a vida passa e você, fica, você é arrastado por ela, quando percebe o dia ficou curto. Você diz que o dia é curto demais ou longo demais, que não consegue ler um livro, fazer o trabalho que deveria ter feito, ter um, o tempo para si mesmo, para fazer as coisas que você mais gosta, ou como, por exemplo, ir à academia, cuidar da saúde, praticar exercícios. E a vida, vi, e a vida vira uma bola de neve que vai te levando em direção a uma estrada sem fim. Sempre com a mesma rotina enfadonha. Você acorda com os repetitivos e incessantes disparos do despertador martelando no seu ouvido. E aí pensa, já? Já? Não é possível. Levanta a cabeça e vê com desgosto a claridade entrando pela janela e aí você fala para você mesmo, mas uns minutinhos de sono extra não me atrasará. Ative então a função soneca do celular e após 10 minutos, que mais parecem 10 segundos, o barulho recomeça. E aí já está na hora de encarar mais um dia de trabalho com a sensação de não ter descansado o suficiente. Às vezes, ficam repetindo este ritual até o último segundo. E aí você acorda correndo, toma, toma, não toma o café direito, vai direto para o trabalho e chega quase sempre atrasado. Apertar o snooze ou o botão do soneca do celular ou do despertador causa muito mais problemas à sua saúde e até mesmo para o, nosso desempenho, para o seu desempenho no trabalho, tais como os... Você tem uma menor capacidade para a ação, isso prejudica a nossa performance durante o dia a dia, o corpo fica mole e sem disposição, o humor fica deprimido, com prejuízo para sua memória e concentração. A isso tudo, acrescentamos as consequências de um sono de uma qualidade que promove desde o estresse e ansiedade a curto prazo. Isso gera complicações cardiovasculares após alguns anos, além de outras doenças já estudadas pelos especialistas do sono. Isso não acontece somente com as pessoas que precisam acordar cedo. Pessoas que trabalham ou estudam longe de casa, por exemplo, sofrem desse mal. Na história, sabe-se também que é, um personagem importante, Dom Pedro II, o último monarca da nossa breve história imperial possuía sonolência excessiva durante o dia. Chegava a cochilar em situações importantes como teatros, reuniões, conferências e até restaurantes. E isso foi motivo de chacota pelos seus opositores e inimigos da monarquia. Mal sabiam que isso se tratava de uma doença que é muito conhecida que se tratava também do distúrbio do sono. Existem muitas causas para os distúrbios do sono com pesquisas já desenvolvidas por instituições respeitadas no mundo afora. É, vou deixar logo abaixo um link para quem quiser saber mais e se aprofundar sobre o assunto. Mas esse vídeo não é para, para falar ou tratar de as doenças e sim da importância de acordar cedo para o crescimento pessoal e profissional na sua vida. É... A maioria, a maneira como dormimos e acordamos, não só influencia na qualidade da vida, mas também determina o sucesso para a realização de nossos sonhos e projetos. E tudo isso depende da forma como nós nós começamos o nosso dia. Um trabalho publicado pela revista The Economist é, espelha uma clara relação entre a riqueza de um país e as horas que passam dormindo. No topo da tabela, com mais de sete horas e meia de sono todos os dias, estão os países como Nova Zelândia, Finlândia e Holanda, sendo que todos possuem um PIB per capita de, de pelo menos 40 mil euros. Este valor é idêntico à população japonesa mas nas terras nepônicas é o lugar em que se dorme menos horas em todo o mundo, em média pouco mais de seis horas. Então, pensando um pouco sobre isso e também analisando a vida dos grandes empreendedores e pessoas de sucesso pelo mundo, percebi que, que estes sabem aproveitar o tempo. São as pessoas que mais aproveitam ter resultados de riqueza. Há algum tempo, eh, já faço parte de um seleto clube de madrugadores que acordam cedo para aproveitar melhor o tempo e gerar valor. Não adianta você acordar cedo e não ter um objetivo ou projeto para o aproveitamento de sua manhã. Geralmente, quem acorda cedo e não se planeja, desperdiça o tempo da mesma maneira que aqueles que acordam e ficam olhando o celular nas redes sociais e até aqueles que ficam apertando o botão snooze até da a hora de começar a trabalhar. Coisas importantes para o sucesso da sua vida podem ser feitas durante esse período. Vou citar algumas. Por exemplo, você pode ler um livro. Você pode ir à academia e cuidar da sua saúde. Você pode correr, estudar um idioma diferente, fazer um curso online e aprimorar o seu conhecimento, fazer uma pós-graduação. Desenvolver um projeto para criar independência, sua independência financeira. Coisas que você não terá tempo para fazer durante o dia, pois você está trabalhando ou fazendo coisas que te tomarão tempo. É, e o tempo é o bem mais precioso que nós temos. Geralmente as pessoas vendem o seu tempo por um valor muito barato. Estou me referindo aos trabalhadores empregados em geral. Você precisa... Você precisa e pode investir o tempo em você mesmo, utilizando esse período para fazer coisas que te ajudem a desenvolver grandes projetos para a sua vida. Se diz para si mesmo que é, vou dormir um pouco mais e farei essas coisas depois do trabalho, é, eu posso dizer para vocês, que, para vocês que isso é uma sabotagem, ou melhor ainda, uma autossabotagem. sabotagem Ao final do dia você estará acabado esgotado por ter passado o dia vendendo seu tempo por nada. Você estará tão, tão cansado por ter, esse, por ter se deslocado até o trabalho, ou estudado, ou, qualquer, ou ter feito qualquer coisa, ou ter ido, como, por exemplo, a algum lugar levar as crianças para a escola, fazer o almoço ou almoçar fora, fazer compras essenciais para casa, entre muitas outras coisas que, ao final do dia, só pensará, É que ao final do dia você só pensará em descanso e relaxamento. Aí você logo se deitará no sofá e, em vez, e vai assistir uma TV ou sua série favorita. Ou uma novela, ou um noticiário, ou um filme qualquer. Ou pior, fazer as duas, ficar duas ou três horas vendo as redes sociais no seu celular. E com isso o seu dia foi completamente inútil. Assim você vendeu o seu tempo por uma ninharia, né? que irá se repetir por anos e anos sem desenvolver nada de novo na sua vida e chegar o dia que você irá querer se aposentar. Eu, e eu sempre busquei coisas né, duas coisas. A primeira, morar pro, próximo ao meu trabalho ou ao local, ir ao local de estudos, porque perdemos muito tempo no, no, no trânsito e, des, e desperdiçamos tempo, né, e, que seria essencial para o nosso desenvolvimento pessoal. A segunda coisa seria acordar, o que eu faço é acordar duas ou três horas antes de ir ao trabalho. Para isso, eu preciso um projeto, um plano de ação, para que não possa desperdiçar esse tempo valioso que nós mesmos nos concedemos. É o nosso tempo né, para planejar, desenvolver projetos para a nossa independência financeira, social, política e até mesmo educacional. Quando acordamos, de manhã, utilizamos de maneira, a, algumas estratégias importantes. Nunca deixe é, o celular próximo da cama. Outra coisa que eu faço é levantar e não me deitar novamente. Eu vou direto ao banheiro e lavo o rosto. Tomo café e logo em seguida. Já me, já me, me, me, me visto. Preciso colocar projetos em ação, em ação. Com isso, consigo estudar um idioma novo, ir à academia, gravar vídeos e cuidar do meu canal. Por isso eu digo, se você não tomar uma atitude radical, a vida passa e você perde o um único bem mais precioso que você tem, o seu tempo. O tempo é igual para todos, tanto para o rico quanto para o pobre. Você vai fazer, o que vai fazer a diferença é como é que você vai aproveitar o, e planejar o seu tempo a seu favor fica a dica um forte abraço a todos e seja livre com seu tempo